Olá, eu sou o Richard Fergarini, seja bem-vindo ao programa Trocando em Miúdos. No vídeo de hoje eu vou fazer a análise de um pequeno trecho da música faz parte do meu show do Cazuza. Eu estava agora há pouco dando uma olhada nas minhas redes sociais no Facebook, e passei por um grupo com a seguinte pergunta. Um grupo de música, desses de estudo de música. Ele perguntava, alguém sabe me dizer da onde que vem esses acordes de empréstimo modal na música faz parte do meu show do Cazuza? Eu não ia responder, eu estava só passando ali pelo, pelo Facebook e vi essa pergunta. Mas me chamou atenção a quantidade de respostas, né? Então eu entrei ali, dei uma lida na, em algumas respostas, me chamou a atenção, fiquei... <risos> Fiquei pasmo com assim, a, a quantidade de respostas vagas, ou seja, falando eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e muitas pessoas criando teorias malucas ali, não, isso aqui, ele pensou no ciclo das quartas pulando um acorde, menos no último, sabe, um monte de bobagens que eu vi ali, e me chamou atenção o seguinte ponto, por que se a pessoa não conhece o assunto se a pessoa não entende, não sabe a resposta daquilo, por que ainda assim ela tenta criar uma teoria ou, ou, ou falar o que ela acha? Né? Porque afinal, a pergunta não é para quem acha alguma coisa, a pergunta era se alguém sabia que acordes eram ali. E aí outra coisa que me chama a atenção é que um, um rapaz lá falou assim, ah, mas o Cazuza não pensava em, em harmonia, quando, e provavelmente ele fez os acordes aleatórios e não tem explicação nenhuma. Bom, deixa eu falar para vocês, eu já vou mostrar o trecho aqui, tem explicação sim, é um trecho bem sofisticado de harmonia, não é uma harmonia tão óbvia realmente, mas tem uma explicação muito dentro da, da, da questão harmônica, independente, eu também não sei se o Cazuza, eu não sei se o Cazuza, ele pensou nas regras harmônicas ali quando fez, ou fez de uma forma intuitiva, certo? Isso não interessa, acontece que quem compõe de uma forma intuitiva normalmente sempre compõe dentro de, das regras musicais né não uh, as regras de harmonia elas abarcam todo tipo de, de sequência harmônica é dificilmente você vai criar alguma coisa que não tá uh, teorizada por quê porque na verdade a, a harmonia teoriza a prática né a teoria vem sempre depois da, da prática da da, da experimentação uh, prática daquilo né primeiro Existe a, alguém que cria com aquela possibilidade e depois se passa para um livro, aquela nova possibilidade. E não o contrário. Então deixa eu mostrar para vocês o trecho. É, o rapaz falava assim, ah, esse trecho aqui está em dó maior, o primeiro acorde é dó maior, o segundo é si bemol com sétima maior, o terceiro acorde vai ser era lá bemol com sétima maior, e o quarto acorde ré bemol com sétima maior. Ou seja, uma sequência de quatro acordes todos maiores com sétima maior. Vamos ouvir aqui. Desculpem, eu não sou pianista, tá? Mas... Essa sequência. Bom, primeiro, vamos fazer análise teórica do que essa harmonia é. Então, se nós estamos em Dó maior, vamos... Uh, pensar que a gente está em dó maior, o primeiro acorde é o próprio dó maior, ou seja, é o primeiro acorde. É, é o primeiro o grau, desculpa. É, é a análise harmônica, ele é o, é o grau 1, um, né? um, é um acorde diatônico, ou seja, está dentro do tom. Todos os outros três são acordes de empréstimo modal, e eles estão vindo emprestados da tonalidade menor sempre. Sempre que um acorde, ele, se a gente está numa tonalidade maior, a gente empresta, quando a gente tem um empréstimo modal, a gente empresta do tom homônimo menor. O que quer dizer homônimo menor? Que tem o mesmo nome, mas que é menor. Ou seja, do dó menor. Se nós estamos em dó maior, a gente empresta do tom de mesmo nome menor. Dó menor. Então, a gente vai emprestar das escalas uh, de dó menor. Das vários tipos de escalas de dó menor. Esse é o campo harmônico. O primeiro acorde que a gente tem depois do dó é o si bemol com sétima maior. Esse acorde, ele está na menor natural. Justamente na menor natural, aquela escala que a gente provém diretamente da escala maior, né? Então, dentro do menor natural, a gente tem esse acorde aqui, que é o Si bemol. Né? Dentro da tonalidade, então, Dó maior, depois Si bemol maior. Bom, vamos para o Lá bemol com sétima maior. O Lá bemol com sétima maior, a análise harmônica é um bemol 6 com sétima maior. Bemol 6 com sétima maior e esse acorde provém da menor harmônica tá ou a gente pode trazer ele também da menor natural Então vamos fazer a sequência agora com os três e aí, Fica o último acorde, que esse realmente é um pouquinho menos óbvio. Ele também é um empréstimo modal, mas ele vem da escala menor frígia, certo? Que é o bemol 2 com sétima maior. Esse é um acorde muito interessante, mas é um acorde mais sofisticado. Ele não aparece com tanta frequência. Bemol 2 com sétima maior. Ele vem da, do dó menor frígio, certo? Dó menor frígio. Então seria a sequência toda. Vamos fazer aqui. Então tá feita a análise. Eu só chamo atenção para isso. A gente tá num momento tão complicado no Brasil, né, que a gente vê a quantidade de fake news aí, processos justamente em relação a notícias falsas, e informações erradas, né? E eu, eu vejo com muita felicidade essa coisa da internet é, ter tanto material disponível para todo mundo. Tem muita gente boa para caramba fazendo material na internet, legal mesmo, tá? Isso eu acho muito bacana. Mas, obviamente, que junto com isso vem as pessoas que acham coisas, as pessoas que vêm com teorias malucas, que não tem fundamento nenhum, entendeu? Então tem que cuidar muito esses grupos de estudo, embora eu tenha... é legal que as pessoas vão lá e tentem ajudar o outro, que faça uma pergunta, mas ajude o outro se você tem aquela informação, se você sabe aquela informação. Não tem problema nenhum a gente não saber sobre um assunto. O problema é a gente querer dar uma opinião como se a gente soubesse daquele assunto, né? E sendo que a gente não, não sabe. Então, estude a harmonia, tem vários livros e, e cursos para estudar a harmonia. É um conteúdo muito importante, principalmente para quem quer se aprofundar mais na música. E quero convidar você a participar do meu grupo de improvisação. Nós estamos com um curso de, com três anos de duração. Você vai ver informações, tem o um link para você pegar. Tem um vídeo de 10 minutos eu explicando com detalhes esse curso já está rolando está muito legal além das aulas todas em vários formatos com todos os tipos de de mídia né vídeos textos links clicáveis playbacks de acompanhamento é, áudios de exemplo ainda a gente se reúne constantemente a gente estava fazendo em torno de uma vez por semana agora a gente espaçou um pouquinho mais mas a gente se reúne para em videoconferências para falar de música para eu dar dicas e é algo bem Bem bacana mesmo, um grupo bem, bem heterogêneo de todo o Brasil aí que está participando. Então convido você a participar, tá um preço super especial por causa da pandemia. Então aproveite, não vai ficar muito tempo aí, só mais alguns meses com esse valor, depois eu já vou aumentar. É um valor único para você ter três anos de acesso. E depois pode baixar todo o material, um e-book com mais de 200 páginas, tá? Então se o seu interesse é improvisação, esse é o curso para você. Tenho certeza que vai ajudar muito você. Muito obrigado e até terça-feira que vem.